Olá! Para fazer uma pergunta em um evento no slide.do, você deve preencher o campo com o código do evento e clicar em Go. Feito isso, na aba Questions, você clica em Type Your Question. Coloque seu nome e faça a sua pergunta. Você pode enviar anonimamente caso desejar, selecionando a opção. Feito isso, clique em Send. E pronto. Bom, é isso e obrigado.